Salve, rapaziada, mais um Doutor de Começando pra vocês Hoje eu vou fazer um vídeo diferente Porque eu finalmente decidi que eu não vou assumir minha careca Não vou, me recuso a fazer isso Então, como vocês sabem e os meus vídeos há muito tempo Aqui nesse canal, que já vai pra quase 4 anos, na verdade Eu tô sempre de boné E tem uma razão por trás de estar sempre de boné Porque eu sou careca Então dá pra vocês verem aqui que eu sou bem careca Então, o que vai acontecer nesse vídeo? Eu hoje que você vai fazer? Você vai fazer uma cirurgia? Eu acho que você vai fazer? Você vai colar cabelo do saco na cabeça? Não, eu vou colocar um implante, não implante eu vou colocar uma prótese e não, não é peruca, eu não vou ficar parecendo a Gretchen, fique tranquilo, vai ficar bonito, vai ficar bom, então se você está interessado nesse vídeo, fica comigo e check it out, porque eu sei que vocês vão comentar e vão zoar, e pode zoar pode zoar, zoa mesmo, zoar que eu não tô nem aí pode zoar que eu vou ficar bonito pra caramba aí a gente vai ver esse resultado daqui a pouco, e eu quero a opinião de vocês também, né, porque se ficar zoado também eu vou ter que tirar, então, fica comigo aí e check it out Então para começar, o que a gente tá fazendo? Eu, eu pesquisei vários salões, salões, salões. eu pesquisei vários lugares que fazem a prótese capilar. O que é uma prótese capilar? Não é uma peruca, é tipo uma peruca, mas não é peruca, é uma peruca boa. Então, o que acontece? A prótese, ela é o cabelo humano dentro, não dentro, é colado, não sei nem explicar esse negócio. A prótese, ela é o cabelo humano grudado numa micropele. então quando você coloca isso na sua cabeça, parece que é cabelo de verdade. E é cabelo de verdade, na verdade, mas não é seu cabelo, então parece que é de verdade, fica bonito, é o que importa, entendeu? Então, o que acontece? Eu vou lá, vou fazer isso, eles vão raspar a minha cabeça aqui e vão colocar com a cor do meu cabelo, bonitinho, pá, pá, pá, pá, pra eu voltar a ter 15 anos, entendeu? Essa é a ideia. A ideia é que eu fico um pouco mais, um pouco menos feio, na verdade, tá? Então, essa é a ideia. Eu acho muito legal, eu não sei o resultado ainda, eu vou saber no final desse vídeo. E aí, pelo sim pelo não, eu vou falar pra vocês como que vai ficar esse negócio. Tá sendo vão... de Uber hoje aqui? A gente saiu de Uber é até americana, né? Passando pelo Hopi Hari Oh, Hopi Hari é, Hopi Hari, Hopi Hari Tá fechando A gente tá indo tá junto, com, junto com o é, Justin Bieber Ei, né? hey, Justin, como você Vocês Estão fechando, né? Ei, hey, Justin é. Eu não mostrei o não, fazer fazer não tá no <risos> vídeo <risos> Justin, fala comigo, <to> Justin <risos> Justin Olá, assim Ó o Hopi, oh, Hopi Hari Porra, oh, tem faz tempo esse aí, hein? Não fecharam o Hopi Hari? Estão fechando É, acho que já tá fechado Olha o Hopi Hari você gostava, mãe do ah, Hop Hari? Você não, lembra não, que eu enchia seu rapim. saco pra você comprar o, to, todos os brinquedinhos que tinha no Hop Hari? A... Não, o teu problema não era esse, o seu problema é ficar na fila. Eu fazer é, esse Mas carro. Eu, eu não gosto até hoje, né? Ninguém gostou. É, deve ser até hoje. Nossa! Cara, como era, era difícil com você ficar na fila? Eu ficava puto com fila. Eu, não... eu fico eu até hoje, hoje, na verdade, eu odeio fila. Cheguei aqui na frente do salão e eu tô nervoso, né? Pra saber como é que vai ser isso. Será que vai ficar bom? Será que não vai? Será que vai ficar estranho? Cheguei aqui depois. no salão e pronto, tá pronto, olha que beleza. Não, não mostrei pra vocês o Regis ainda, né? Tá fazendo o vídeo já, Regis. Ah, e aí? aí Tudo bem? Viemos. eu Vou deixar o link do canal do Regis pra vocês darem uma olhada no Ele canal. Ele vai bem cabeludo. É, é um estranho. choque, é chocante. É estranho né? a primeira vez? Sim, é super estranho. Vamos ver. Assim, assim tá bom já. Já tá bom. Já tá, já tá bom. Tá, tá, tá pode estar. Tá pode tô ir, parecendo tá pronto. Gumu. Tá fantástico. <risos> Irado em cima. Vocês estão vendo em primeira mão, né? Eu sem meu boné também no meu canal, olha que beleza. Né? A, gente fez, a gente fez um vídeo em primeira mão no canal do Regis. Daí agora vocês estão vendo em primeira mão no meu canal, olha aqui. Que lixo. Pô, fica irado, cara. Aí, ó. Aí, mar... ó. É, mó mó. É, então. Aí no bigode. Nossa, sim. sim. <risos> Bom, <risos> de parabéns mesmo. um monte de pitismo, Olha, eu acho que se a gente colocar só aqui para uma escondida, já tá bom. <risos> ah, tudo cheio das mexas. Tá pronto, gente, é isso. <risos> ficou maravilhoso. Ó. Gostou? Nossa, ficou legal, filhada. Ficou, ficou? Ficou lindo mesmo. Pega um monte de cabelo, ó. Ah, que doideira. Não, não dá nada. Não dá ah, puxar. Mas pega bastante. Uhum. Se pegar pouco pega solta. Então é ela fica bem firme. É, dá pra dizer quem tá soltando se eu puxar, tá? É, se você puxar. É que ela entra no Ela não fixou. Tem é. é, tem que esperar, né? 48 horas. Nossa, estranha. Olha. Nossa, olha isso aqui. Caraca, não tá na cabeça desse jeito. Olha eu ver Olha isso. Olha cara. É, tá bem mesclado. Tá bem mesclado, né? É outra vida, né? É uma outra que você primeira vez. Deixa eu ver como. E essa barba também ficou bem. Ficou barão bem... E aí? Ah, Bom, acabou. E esse é o resultado. Agora eu tenho o cabelo. <risos> ainda parece é um pouco estranho do jeito que tá. Ele tá um pouco alto demais ainda, mas aí é questão de corte mesmo. E, e, enfim, acertar o corte, porque, enfim, faz 15 anos que eu não tenho cabelo. Então. Eu tô super feliz. É muito diferente do que eu imaginei que seria. É. Dá um, uma vida nova, assim, pra pessoa, né? Dá uma, uma cara diferente. Enfim, quero saber a opinião de vocês também. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Essa aqui é a minha nova prótese capilar. É, eu. Acho que é. É, é diferente. E, cara, pra mim, sem palavras, sem palavras. O atendimento daqui foi fantástico. O pessoal é super gente boa. Super recomendado pra vocês virem aqui fazer com o Regis também. E, enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo. É. Curte lá ó, o vídeo no canal do Red também, que eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo. Então já corre lá e vê o vídeo que a gente fez no canal dele também. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo pra vocês e tchau.